dedos aí do outro lado, que eu e Totó estamos aqui, de dedos cruzados. Vamos lá, vamos lá. E que rufem os tambores pra saber o primeiro ganhador do meu bom vizinho. Quem vamos será? lá, vamos saber, vamos saber, sai aqui. Carla Ai. Daiane Santos de Melo. Isso mesmo. Car... Você é a ganhadora de uma cesta básica maravilhosa que o Supermercados Bom Vizinho está te presenteando. Nós aqui também da TVC, né? Porque é uma parceria. Isso e olha, mesmo. já aciona seu vizinho. Parabéns, viu? Porque segunda-feira, às 11 da manhã, aqui ao vivo no TVC é Agora, no TVC. você vai vir retirar o seu prêmio, tá bom? Então, olha, um beijo. Muito obrigada por você ter participado e acreditado. Parabéns. Viu?